Ai que saudade. Você não vai acreditar. Eu peguei o maior voo da história. Tinha uma criança chorando. Do início ao fim da viagem. E uma conexão de duas horas. Que um saco. Pior ainda, quando eu cheguei aqui, o motorista era tão escroto. Sabe, machista, escroto. Precisa tomar um banho. Tá tudo bem? Você não tá falando nada? O que você tá fazendo? Bebendo água? Não você tá fazendo aqui? Ah, eu tava passando por aqui e resolvi visitar meu irmão. Você acha que você pode chegar aqui depois de um ano como se nada tivesse acontecido? Eu tô completamente sozinho nessa casa faz um ano, Clara. Um ano! Sabe o que eu acho engraçado? Você chegar aqui depois desse tempo todo... Eles morreram, Clara. E você me abandonou. Como é que você quer que eu reaja, hein? Lipe. Não me chama assim. Lembra quando a gente era criança? Você lia pra mim. Eu amava aquele livro. Você precisa saber que o coração da gente tem que ser muito grande e caber tudo que a gente gosta. Você lia pra eu dormir? Eu só parava de ler quando eu te ouvia arrancar. Mas isso era quando a gente era criança. A gente cresceu, a gente é grande agora. O que você está fazendo aqui? Desculpa. Ei, espera. Ei. Espera. Espera. Você ainda está usando isso? Claro. Por que, que eu ia tirar? Nossa, ficou frio do nada, né? Tava esperando o quê? Sempre foi assim, chove, para... Lembra quando a gente era criança? Que não importava se tava sol, se tava chuva, a gente fazia qualquer coisa. Lembra quando a gente tocava a campainha dos vizinhos? A nossa mãe ficava louca! Ela ficava doida, doida. Mas a gente tocava mesmo assim. Não, Clara, não. Vamos logo pra casa antes que a gente fique muito molhado? Ah, tá. Quem chegar por último paga a janta? Ah, Sai dessa. Pô. Eu cheguei antes no elevador. Ah, tá. No elevador ganhou. É, ué. E aí você vai pagar minha janta. O que a gente vai comer? Pizza. Pizza de quê? Sem carne. Sem tomate. Tá. tá bom.